Beleza, cambada. Seguinte, é bom, é um vídeo, digamos, especial de Natal. E melhor assunto pra eu tratar não teria a não ser a memória virtual, né? Inclusive até Remu. Tá, por que memória virtual é um assunto interessante pra tratar no Natal? Simples, eu já falei isso uma vez, tô falando de novo. A memória virtual do Linux nasceu exatamente no Natal. no na, é, Natal retrasado, eu já havia feito um vídeo explicando sobre o ponto histórico disso e até a parte técnica da memória virtual link vai estar na descrição, vai aparecer aqui no vídeo é, no natal passado eu esclareci algumas dúvidas e agora nesse eu estou debatendo comentários a respeito do assunto só que na verdade é de uma coisa que acontece antes da memória virtual tá? no uso da gente cotidiano que relata inclusive no primeiro vídeo sobre memória virtual tá, eu peguei alguns comentários aqui, pedi até autorização para os inscritos para poder usar né? Que o primeiro comentário do Jefferson, que ele diz o seguinte, fala sobre como funciona a memória cache no Linux. Pois muita gente fica assustada ao ver o Linux ocupar a memória quase toda como memória cache. Então tá, só que antes de explicar, deixa eu falar o seguinte, Jefferson, é que na verdade sim, não é o Linux, tá? Isso é mais o GNOME. Eu vou explicar aqui no vídeo porquê. O próximo comentário, inclusive, é do Adrian, que relaciona a isso. Ele diz o seguinte, né? Ele me deu algumas. Sugestões de vídeo para poder fazer, e uma delas envolvia exatamente isso. Ele diz o seguinte. Outro ponto interessante também seria em relação ao consumo do GNOME Shell e do KDE. Ao meu ver, notando que sou leigo no assunto, vejo uma preocupação muito maior na comunidade de KDE em entregar uma interface mais econômica, enquanto o GNOME não pensa da mesma forma. Também já respondendo o comentário do Adrian, eu não sei se o seu nome é Adrian, cara, eu imagino que seja. É o seguinte, na verdade, Adrian, é, existe um propósito do Gnome por isso, e eu vou explicar também no vídeo. Só vou intercalar os comentários para poder formar o vídeo aqui, tá, galera? E o último comentário, inclusive, é do Vulkan Linux. Que ele diz o seguinte, instalei o Ubuntu Gnome no lugar do Unity, e só com o Firefox aberto consome uns 5 GB. Tá certo isso no Gnome? Bom... Eu perguntei pra ele quanto de RAM que ele tinha, e ele disse 10 GB. Eu já esperava essa resposta. Bom, agora deixa eu te explicar o porquê. Isso acontece no GNOME. A primeira vez que eu usei o GNOME que todo mundo usa hoje, que antigamente era o. É, o Mate, se vocês conhecem, era um, o antigo GNOME. E reparem só, hoje eu uso o Ubuntu Mate. Reparem essa imagem, a análise que eu fiz, que era geralmente a análise que eu faço, né? Quanto de RAM o Linux consome assim que loga? Assim, sem interface gráfica. Ah, Desculpa a imagem também tá torta, ofuscada, mas dá para ler aqui a informação. Uh, eu tenho aqui 8 GB de RAM, né? 7.8 especificamente. Ele está utilizando 216 MB só. É só isso que o Ubuntu Mate consome. Sem interface gráfica. Livre, bom, eu tenho aí mais de 7 GB livre. Agora, reparem o quanto de, é, ele consome de RAM assim que eu logo com interface gráfica. 418, quer dizer Pouco mais de 200 megas O Mate, isso já era comum Na época que eu utilizava o Gnome na versão 6 do Debian, né 4, 5, 6 do Debian Quando passou o seu 7 já era a nova versão do Gnome Que a gente conhece hoje, e era assim Tudo bem, eu ia olhar no terminal, né Tipo, já tava com uma experiência boa no Gnome, já tinha acostumado E é tudo normal Sabe, assim, você não percebia nada De instabilidade, tudo fluía muito bem Aí eu Deu free, né? Somente em linha de comando Nessa faixa aí de 200, 300 MB Logando com interface gráfica E eu tinha 4 GB de RAM 2 GB só de logar Pô, ali foi caramba Assustei na época com isso E bom, já utilizei o deep Já utilizei o Ubuntu E aqui tá mais uma resposta do Vulkan Linux Que é o seguinte Como é que o GNOME funciona, galera? Ele vê a quantidade de RAM que você tem E pega metade pra ele Tá. Por que? Ele armazena a maior parte de tudo dele em cache E eu pergunto de novo, por que? Seguinte, eu vou me basear no Windows Pra poder explicar melhor por que, que ele faz isso uh, Eu não tô aqui pra falar mal de Windows, tá galera? Isso aqui é explicação técnica O Windows funciona mais ou menos assim Ele precisa de memória virtual Eu lembro que na época do Windows XP ou do 7 eu, eu desabilitei a memória virtual dele O sistema ficou instável pra caramba! Aí foi mó via sacra até eu conseguir é, reativar a memória virtual e já consegui restabilizar o sistema. No GNOME ele faz o seguinte, é, ao invés de ele utilizar a memória virtual da mesma forma que o Windows, que o Linux trabalha com memória virtual diferente também, né? Todo sistema operacional trabalha com memória virtual de forma diferente. FreeBSD de uma forma diferente, Linux de outra, Windows de outra, e assim funciona em todos os sistemas operacionais. Pode ser que um limita o outro, eu não vejo o menor problema nisso. O que que acontece? Ele joga tudo em cache para facilitar muito mais a coisa, a velocidade do acesso às coisas. Porque o Windows, assim, ele fica o tempo todo, ele joga muita coisa, mesmo você não tendo um RAM livre, ele joga as coisas para memória virtual e acessa as coisas da memória virtual. Já o Gnome, ele faz o seguinte, ele joga para cache e acessa do cache. Isso significa que você tem uma interface gráfica muito mais rápida. Viram como uma interface gráfica se torna rápida não tem a ver somente com a Diamond está dentro do Cache? Envolve um monte de coisa gente, envolve init system, envolve file system, envolve o kernel, envolve correções de bugs, envolve driver Porque o driver padrão do Windows você acaba de instalar, aquilo é horrível de utilizar Tudo bem, dá pra entender o porquê que ele é instala tudo daquela forma, mas o driver do Linux, o padrão se você acaba de instalar, funciona bem Entendeu? Viu como é uma série de fatores pra chegar a declarar que a esse gráfico do Windows é mais rápido? Então tá, deu pra entender o um porquê então, né? Ah tá, mas aí ele vai começar a ocupar aí a hora que eu precisar de mais RAM. Galera, ele elimina. Cache serve pra isso. Como é que funciona cache? Dá explicação no outro vídeo. Você abre um programa, é uma certa velocidade. Você fecha o programa, quando você abre de novo é mais rápido. Por quê? Porque os arquivos do programa na verdade estavam em cache. Exatamente pra agilizar o processo de abrir. Então ele aproveita a memória que você tem. Se você precisar, ele elimina. Já falei isso no vídeo do KDE inclusive... Que é o seguinte, é uma observação que eu tenho que fazer Muita gente acha que com isso o Linux Ele vai ficar pesado Não, ele não fica, nem o Gnome, nem o KDE Porque assim O que me assustou na época, inclusive, ver ele consumir tanta RAM É porque eu não percebia Ele tá pesado, enquanto que no Windows Quanto mais RAM ele usa, ele acaba ficando mais pesado No Linux isso não acontece Reparem isso vocês, tá bom? E a segunda coisa que eu quero mencionar aqui Galera, viram também como Uma interface gráfica é, oscila uma da outra. Eu já mostrei três aqui no caso, né? Se eu for vincular o vídeo do KDE. O Gnome que você está usando, o Mate, ou Mate, e o KDE. Todos eles consomem RAM diferente um do outro. Entenderam? E bom, vou finalizar com o seguinte. Reparem aqui, eu explorando, o máximo de RAM aqui, é o seguinte, ó. Isso aqui é uma imagem com, acho que mais ou menos umas 21 abas Que eu estava fazendo pesquisa para poder fazer um vídeo e tal Inclusive reparem essa imagem né Que ninguém faz jogos pra Linux e virou piada Até lá fora isso é piada Nessa aqui eu já não sei nem quantas abas tem aberta e... Nessa aqui eu devo ter umas 31 abas abertas só no Google Chrome Pra quem fala inclusive que Google Chrome consome muita RAM né se bem que aqui tá um consumo até alto né, tipo de 7.8 eu tô com 4.3 livre E fora que eu ainda tô com o Firefox aberto também, aqui, aqui nessa imagem não dá pra ver, mas deve ter umas 4 abas, janela e terminal Mas... Tava tudo normal, tipo assim, você não vê as coisas começarem a... Ficar lento no sistema Tá bom? Então eu só quis debater isso com vocês, porque que... O Gnome consome muita RAM, não é o Linux, é o Gnome, tá bom? Tem a ver com o Natal, porque assim, o processo do Linux de usar memória virtual, vem depois de explorar o máximo de cache, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, esclarecido essa dúvida de vocês, tá bom? Deixa o um comentário de vocês aí, se vocês tiverem mais dúvida, um abraço e falou!